Hoje é o dia D para o ex-presidente Lula e para o futuro eleitoral do Brasil. Na minha opinião, assim, eu acho que ele tem culpa e eu acho que, como todo brasileiro, ele deve ser julgado. É... Mas eu também acho que existe toda uma corrente de outros culpados que estão contra ele, etc. Parece briga de ladrão contra ladrão. Então, eu não confio nele, mas também não confio em quem culpa ele. Se não fosse o Lula, minha filha não... Eu sou... eu sou empregada doméstica, meu esposo é pedreiro. Se não fosse o Lula, minha filha não tinha feito faculdade. Pois se eu tenho um carro, uma casa própria, eu agradeço o Lula. Entendeu? Então, eu, se falar do Lula, eu só até não tapo a pessoa. <risos> O Tribunal Regional Federal da 4 Região, em Porto Alegre, iniciou nesta quarta-feira o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro em segunda instância. Eu acredito que o, o ex-presidente, de fato, Perdeu todo o crédito que ele tinha com todas aquelas pessoas que acreditavam nele, eu posso dizer que eu sou uma delas, mas também não, não me encanto com esse tipo de movimento, não. Acho que as pessoas elas tendem a, a se encantar muito rápido por pessoas que não sei se resolveriam o nosso problema, entendeu? o dinheiro, né, que o país está só se afundando, né, o Lula e a Dilma são os melhores, mas tem que trabalhar, mostrar serviço, né, não roubar e não pensar nos outros, né. A senhora acredita que o Lula é inocente? Eu não, quem não tem é eu, né, quem não roubou foi eu quando estava lá dentro, entrou lá dentro todos querem um pedaço, né, já entra sabendo que vão roubar mesmo. A corrupção um para o, outro. o Tribunal Regional Federal da 4 Região confirma a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex de Guarujá. As pessoas não estão desacreditadas dos seus líderes, cara. Isso é um perigo, um potencial. As pessoas não acreditam em quem está governando elas. Então, a gente tem que sim mostrar que ainda há esperança, que ainda dá para recuperar o Brasil e que sim, ainda dá para a gente eleger bons candidatos. Legal da condenação do ex-presidente Lula? Olha, eu sendo sincero, acho que é uma condenação justa, pois eu não estudo direito, mas se três juízes, mais o Moro, condenaram ele e acharam que ele sim cometeu os crimes, quem sou eu para dizer que ele é inocente? E qual a tua opinião sobre o Lula? Eu sinceramente nunca gostei muito do Lula. Ele começou como um líder socialista, como uma figura carismática e de fato ele trouxe muita comoção na população, porém se provou que ele é uma farsa que ele é um corrupto e que nada mais passa de um belo de um fisiologista. Ótimo. É... Eu também tá com uma cabeça do Jair Bolsonaro, né? É... Por que, que você se identifica com a ideia do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, além de tudo, é um candidato que por mais que seja ano da política, nunca foi muito bem aceito pelos seus colegas da Câmara. Isso para mim sempre mostrou um bom caráter dele. Porque se a maioria desses homens são corruptos, e ele é visto como um inimigo deles, aposto, apenas penso que esse é um homem do bem e que luta pelo o nosso país, de fato. Eu penso totalmente uma injustiça muito grande. Porque Lula fez, e se ele for candidato, ele vai fazer muito mais ainda. Ele roubou, todo mundo acusa que ele roubou. Mas ninguém provou até agora e nem vai provar. Entendeu? Todo mundo roubou e todo mundo rouba. Todos que entra lá, vão roubar do mesmo jeito. Então todo mundo é ladrão. Então só quero, eu acho que o Lula tem que ser preso, tem que ser preso. Estão querendo prender o Lula? Porque o Lula tem competência, é capaz, entendeu? E sabe o, que, é o seguinte, a imprensa sabe, se o Lula se candidatar, ele vai ganhar historicamente. Ele vai ser candidato totalmente. Aqui no Nordeste, onde for, o Lula vai estourar. Então, então o que é que acontece? Ele ganha, eu mesmo voto nele, dez vezes se for preciso. Ele pode estar preso, ele pode estar solto, eu voto do mesmo jeito eu sei o que é, quanto custa um pacote de arroz, entendeu? As pessoas falam isso e aquilo outro, porque não sabem. Tem muitas pessoas, meu, ah, roubou, roubou mais fez, ajudou. Lá na minha terra, na Bahia, eu sou da Bahia, certo? Não tinha água para beber, não tinha água em quanto de Lula estourou água de todo o canto, cavou poço, estraziando em todo lugar da, da região. Hoje quem toma água juntada lá é boi, vaca, cavalo, jumento, todo mundo, entendeu? Então por que nós vamos falar mal de um cara desse? Eu não posso, eu estou sendo justiça. Eu estou sendo contra Deus, a vontade de Deus E Deus, justiça tem que ser feita Mas não com o Lula Porque o Lula, se o Lula roubou, o Lula não roubou O Lula fez um adianto pra ele Que ninguém é um otário, entendeu? Todos eles que entrou roubou E porque o Lula também tem que defender o lado dele? Só tem que ficar lá achando? Não, tá certo Eu concordo com o Lula e votarei, votei e voto de novo no Lula Dez vezes O que eu tô é desafiando eles Eu já tinha desafiado a Polícia Federal, eu já tinha desafiado o Ministério Público de Lava Jato, eu já tinha desafiado o Moro, e agora eu quero desafiar os três juízes que me julgaram a apresentar o um único crime que eu tenha cometido. Eles me julgaram, porque esse processo está subordinado à Rede Globo de televisão, à revista Veja, ao Estadão. São Paulo e a empresa brasileira, que não admitem a ascensão social que esse povo conquistou. Aqui, é o gol!